Olá gente, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, eu gravei para vocês uma linda poesia de minha própria autoria em homenagem ao Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem e que vocês não se esqueçam de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Vamos lá? Homenagem às Mães Quero hoje homenagear, se conseguir assim vos declarar, a mãe que merece o meu respeito, pois carrega o amor no seu peito e nutre pelos seus, abaixo do amor de Deus, o mais lindo e perfeito. Pois se chora o filho, ela chora, se sofre o filho, ela sofre. Se morre o filho, ela morre. Mas logo ela ressuscita por amor do outro que fica. A todas as mães. As mães mães, as mães pais, as mães avós, as mães irmãs, as mães tias, as mães professoras as mães médicas, as mães enfermeiras, as mães amigas, as mães vizinhas, enfim, todas aquelas que mesmo em suas procelas cuidou com amor e paciência quando você, mãe, estava em ausência. Mãe, deixou de dormir para que o filho dormisse, Deixou de comer, para que o filho comesse. Deixou de divertir, para que o filho divertisse. E não morreu, para que o filho não morresse. Espero que um dia o filho reconheça, Oxalá, antes que ele cresça, e outra pessoa, assim então, venha entrar no seu coração. Ainda que gratidão não aconteça, e o filho da mãe se esqueça, esse vá deixando-a na amargura, ela se revestirá de amor e ternura, e com o coração em pedaços, jamais desatará os laços, mas amará o filho até a sepultura. Lembrando, filho, que isso é só um mimo à sua mãe. E ainda que apresentei com presentes infindos, Porém, nada se compara ao amor e o respeito que podes dar a ela. Não há dinheiro na terra que pode comprar o amor. Analise aquilo que sua mãe precisa para continuar vivendo por você mesmo. E sorrindo feliz para a vida tanto dela como principalmente a tua.